É né, difícil falar, rememorar coisas, né? é, esse discurso sobre patriarcado, racismo, violência, ele é uma rememoração um pouco perversa, por mais que a gente lide com ela todos os dias, mas é, é difícil, rememorar, mas faz parte da nossa trajetória de desconstrução mesmo. Né? É, na perspectiva do racismo, por exemplo, é, essa estrutura que eu, que eu considero uma doença social que a gente traz, né? A gente que eu digo as pessoas não, não, não negras, que traz nas suas práticas, a, que as pessoas que são negras, que experienciam esse racismo, é, é bem complicado assim. Essa estrutura, ela, ela, infelizmente, ela causou na vida das mulheres negras, na vida da população negra, mas eu vou falar especificamente das mulheres negras. Essa estrutura, ela, desde o processo da escravização, ela construiu um distanciamento entre nós mesmas. E quando eu falei no primeiro momento, qual era a minha palavra, que se chamava autoconhecimento, para mim ela é de fundamental importância para a gente entender como é que foi construído esse distanciamento entre nós e esse distanciamento entre as outras pessoas que não são negras, porque é uma estrutura montada onde desagrega, onde separa, onde diminui, onde faz você um ser não existente. Né? então mulheres negras no imaginário social ela tem um sentido de, da, do, no caso das mulheres, da hipersexualização de corpos que servem apenas para uso de força do trabalho apenas para o menor não desmerecendo a, o trabalho doméstico, o trabalho é, da limpeza né, nos espaços não, não desmerecendo várias profissões mas da determinação, do determinismo de que lugares essas mulheres devem estar né? então é, esse processo ele vai se somando e você vai se distanciando de você mesma, você vai se reduzindo ao pó e é um pó que não é, que não é talco Johnson. <risos> é o um pó da, da do inferno, né? É o um pó da miserabilidade e aí e da, da sua negação e você começa a se negar. Isso já é um primeiro processo de violência que vai se constituindo socialmente, estruturalmente para as nossas para as nossas Esse para mim é um dos elementos que não é fácil de desconstruir porque por mais que uma mulher saia da situação de violência dentro dos espaços dos malditos, que eu não chamo de companheiro, eu tenho orgeriza a essa palavra, companheiro. Porque uma pessoa que está com a outra, e, se, e a gente diz que é companheiro, ela nunca bate, que mata, para mim ela não é companheiro. Então eu tenho orgeriza, eu acho que a gente poderia pagar para essas pessoas essa palavra chamada companheiro ou companheira, porque saibam que tem mulheres que são casadas com mulheres que, às vezes, agem como os homens. Porque é um processo cultural mesmo, que vai absorvendo na sua identidade, vai absorvendo elementos que não caberiam nelas, porque antes de qualquer coisa, ela tem a essência de uma mulher, de uma guerreira, ela sabe de tudo que a gente viveu, e depois ela bate na outra companheira como se fosse um homem, de porrada, sabe com toda a violência possível e impossível que é algo que a gente por exemplo poderia discutir mais porque eu já vi muitas mulheres lésbicas apanhando das suas companheiras que, que que aí a gente né que se diz companheiras mas não são de uma forma muito bruta gente mas voltando para essa história da, da, da do autodesconhecimento da sua própria história da que ela, que foi foi muito bem elaborado que até hoje Muitas mulheres negras não se reconhecem como negra, então elas acham que ela é parda, moreninha, moreninha jambo, da cor do pecado, da cor do inferno, da cor do cediquei. Mas para o racista ela é uma pessoa negra. E isso não tem volta. Mas isso são é estratégias do racismo, da estrutura pensada para você achar que é isso mesmo. E essa desvalorização do nosso ser, ela causa outras doenças que não são apenas física, porque as doenças psíquicas, elas se transformam nas doenças físicas. A hipertensão é um dos elementos, né? A diabetes é um dos elementos, o câncer, que cabe a todo, todo ser humano, ela é um dos elementos, mas quando ela bate e rebate na vida da, da população negra, veja que são a maioria das mulheres que tem câncer de mama, quem tem miomas, né? Isso é reflexo de todo esse processo estruturante nas, nos nossos corpos. É, uma outra coisa que eu percebo é o, o não... Aí, essa estrutura, como eu disse, que ela foi tão bem pensada e ela, cada dia, ela vai, vem se remodelando, vem com termos, é, com, com situações modernas, né? Porque hoje, os racistas, eles sabem que dizer determinadas palavras com a gente, eles sabem que tem coisas, mas a eles vão com outros discursos, com outras falinhas, com outros olhares, com outros movimentos corporais que, para dificultar nós mesmos, para não entender que aquilo é racismo. Só aquela mulher que tem a compreensão dela mesma do racismo é que ela vai entender que ela está sofrendo racismo. Porque ela vai, achar, vai continuar achando quando a patroa diz assim você faz parte da minha família ela vai continuar achando que ela faz parte daquela família e não é não tem carteira assinada não tem horas de folga fica lá na casa o tempo todo cuidando do, do filho da outra lá e dos filhos e aí são para mim são elementos mais moderninhos né que criaram a secretária para não dizer a empregada eu sou empregada doméstica porque é uma função dentro da CLT e eu quero ser considerada empregada doméstica, eu não sou sua secretária porque secretária é uma outra categoria que é de outros, outros profissionais então respeite a minha categoria isso, isso é racismo moderno As invenções, as palavras, os comportamentos criados para tentar diblar o racismo e o racista que você é e eu estou bem finalizando mesmo, viu? Eu adoro! E aí, é, só para finalizar, nesses dois minutos, que tem, quando eu, eu volto para a questão do autoconhecimento, que ele reverberou muito nas doenças psíquicas nossas no período da pandemia, a depressão, a introspecção, mesmo sem ser depressão, mas a introspecção nossa, a fome, a desestrutura a partir dos desempregos dos filhos e dos homens que estavam com essas mulheres, do abandono, né? da solidão, que as pessoas acham que solidão é só é afetiva, a solidão é estrutural. né? A solidão não é afetiva. A solidão, para mulher negra, é uma palavra cheia de, de, de outros elementos dentro dela. E quando a gente fala de solidão da mulher negra, as pessoas só pensam nas relações afetivas. E as relações sociais? E as relações que é, é das da estrutura que são das, por exemplo, das políticas das poucas políticas públicas que não chegam. Na pandemia, quem foi que cuidou das mulheres? Foram as mulheres negras e das parceiras que são antirracistas. Não foi o Estado, não foi o Estado de Pernambuco, não foi o Estado brasileiro. Então, com isso tudo, a gente só aumenta as nossas doenças, né? Que agora a gente vai ter que aprender com essa doença chamada depressão as nossas a nossa juventude estão se cortando a nossa juventude estão se mutilando a, além da violência policial que de respeito à mortalidade né o genocídio da nossa juventude então veja quantas coisas ruins a gente tem que enfrentar para compreender a própria violência em todas as suas dimensões, não só a psicológica, né, a, a, a, a física, mas em todas as suas dimensões na vida dessas mulheres.